Olá estudantes, bem-vindo à videoaula do módulo 3 da disciplina de gestão de marcas. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. O módulo 3 tem como título marca pessoal. Ele é dividido em duas unidades, a unidade 1, marketing pessoal, e a unidade 2, influenciadores digitais. O objetivo de aprendizagem dessa, desse módulo é aplicar o conceito e as técnicas do marketing pessoal. Então, o objetivo que nós temos ao final desse módulo, ao final dessa disciplina, é que todas as ferramentas que a gente foi vendo ao longo da disciplina, elas possam ser também aplicadas por vocês, não seja uma marca da empresa que vocês trabalham, de um produto, de um serviço, ou mesmo na marca pessoal de vocês. O texto base dessa unidade é marketingpessoal.com, sua marca e estratégia dentro e fora da internet. O capítulo 1 um desse livro está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, vamos lá. O que é marketing pessoal? Então, segundo Kotler, 2003, marketing pessoal é uma nova disciplina que utiliza os conceitos e instrumentos do marketing em benefício da carreira e da vida pessoal dos indivíduos, valorizando o ser humano em todos os seus atributos, características e complexa estrutura. Né? Então, primeiro, né, é uma nova disciplina numa, numa, num conceito de Kotler 2003. Então, a gente pode perceber que tem aí pelo menos 20 anos já de estudo, de trabalho relacionado com marketing pessoal. Né? Então, muito se avançou ao longo do tempo, né? mas ele continua sendo uma aplicação do marketing como um todo uh, para promoção de uma pessoa, de um ser humano. Então, o marketing pessoal é aplicar todas as ferramentas do marketing como um todo para um ser humano. Logicamente que em 20 anos, né, pensando principalmente nos últimos anos, quando a gente fala de marketing pessoal, não tem como não falar das novas ferramentas que vão surgindo. Então, suas ferramentas elas vão ser constantemente e amplamente, primeiro, né, utilizadas por celebridades, aspirantes a celebridades, políticos ou qualquer pessoa que tenha ou queira ter uma vida e uma imagem pública, do ponto de vista profissional e pessoal. E aí, pensando hoje em dia, ferramentas também utilizadas por quem? Por os influencers digitais. Né? Então, os influencers digitais são pessoas que utilizam o marketing pessoal para a promoção da sua própria imagem, né? se autopromover. Se autopromover não no sentido pejorativo ou com, com qualquer tipo de julgamento, mas de autopromoção, realmente de ter a, a sua marca é, crescendo. E no marketing pessoal, as esferas pública e privada da vida do indivíduo geralmente se misturam, mesmo sem querer. Né? Então, conforme a marca pessoal vai crescendo, mesmo que você foque nas na questões profissionais, uh, invariavelmente a questão pessoal também vai acabar aparecendo, né? porque dificilmente a gente consegue separar completamente essas duas coisas. Então, isso pode acontecer, tá? Essa figura vai nos trazer o contexto globalizado e multicultural, marketing pessoal e barreiras culturais à comunicação. Então, pessoal, esse quadro ele vai nos permitir ou nos dar base geral para as nossas discussões relacionadas ao marketing pessoal. Então, em primeiro lugar, nós temos as mudanças culturais. Mudança cultural é uma coisa que sempre vai acontecer, mas, dependendo de alguns fenômenos, isso pode ser mais acelerado ou menos acelerado. Então, por exemplo, todo o avanço tecnológico que a gente tem vivido nos últimos anos, isso faz com que as mudanças também se acelerem. Né? Então, existem umas mudanças recentes que a gente tem vivido. Isso gera novas demandas para a sociedade, novos estilos de vida, novas configurações familiares, processos, tribos, atores sociais, então, várias mudanças, maneiras de se relacionar vão surgindo. Né? Por exemplo, nós estamos aqui hoje em uma aula. é uma nova maneira de de estudar, de aprender, baseado em mudanças tecnológicas e culturais. Isso vai gerar, pessoal, nós temos um processo de facilitadores da de comunicação, mas também as barreiras culturais da comunicação. Então, a tecnologia é uma facilitadora da comunicação, então a gente consegue falar hoje para muitas pessoas, ter várias plataformas que nos dão voz, então isso é um facilitador. Ao mesmo tempo, quando eu falo com muitas pessoas diferentes, eu falo ao mesmo tempo, existem barreiras para essa comunicação. Então, nem sempre a minha comunicação chega clara, as pessoas entendem aquilo que eu queria falar, estão abertas para ouvir aquilo que eu quero dizer. Então, assim como a tecnologia ela promove a comunicação, ela também vai trazer barreiras culturais para que essa comunicação consiga chegar de maneira eficiente. Então, isso vai levar para a gente conflitos, mas também vai fazer com que a gente busque estratégias de solução criativa para isso, que é justamente pensar as ferramentas do marketing pessoal de como que eu posso chegar nesse público final para promover a minha imagem. Né? Então, por isso, nós temos no final o marketing pessoal, publicidade, propaganda, no novo formato, via redes sociais, inovação, games, lives. Então, a gente tem várias outras ferramentas hoje para tentar fazer com que a nossa comunicação chegue às pessoas, né? Então, o que, que eu quero? Eu quero comunicar algo para alguém. Comunicar o quê? Os meus atributos de marca, a minha imagem, as minhas características, né? Então, pensando em marketing pessoal, me promover. Mas, de qualquer forma, é uma comunicação, uma mensagem que eu quero que chegue para alguém. E na chamada era da informação, era do conhecimento, da cybercultura, ou simplesmente na era digital não tem como falar de marketing pessoal sem falar da questão web, sem falar da internet, sem falar dessas ferramentas web para promoção pessoal. Né? Então, não tem como falar de marketing pessoal sem falar de marketing digital, né? porque hoje a gente tem várias e várias ferramentas digitais que vão justamente nos ajudar a promover a nossa marca própria, a nossa marca pessoal, tá? Então, nós temos cinco forças do marketing pessoal na era digital, vamos lá. Então, primeira força, pesquisa e conhecimento de mercado. Então, o que que é isso? É o mapeamento das exigências e necessidades, né? Que estão sempre mudando do seu mercado, né? O que pode gerar a descoberta de novas oportunidades. Então, primeira força é isso, eu preciso entender quem é o meu mercado, para quem eu quero falar, qual é o meu segmento quem eu tenho eu tenho interesse em com quem eu tenho interesse de falar de me comunicar para chegar nessa pessoa segundo ponto é o autoconhecimento né diagnóstico do nosso potencial virtudes e defeitos então eu como, como é, influencer né ou como pessoa que está promovendo a minha marca eu preciso me conhecer Saber qual é o meu ponto forte, meu ponto fraco, aquilo que eu, que eu tenho, aquilo que eu preciso melhorar. Então, essa é uma segunda força do marketing pessoal: o autoconhecimento. Terceira força é o plano estratégico de mudança individual. Então, é a construção, baseada no seu autoconhecimento, Então né, depois que eu fiz esse diagnóstico, de um plano estratégico de mudança, se for preciso, né, logicamente, sempre procurando ter um diferencial criativo. Então, a ideia aqui, é que, depois que eu fiz esse autodiagnóstico, eu vou, então, montar um plano estratégico para a criação da minha marca, da minha identidade visual, né, buscando ter um diferencial criativo. E, se necessário, trazendo ou fazendo as mudanças necessárias para isso. Quarto lugar, né, ou quarta força, é o networking, que é a construção da rede de relacionamentos, o network é a nossa rede de contatos é, adequada às metas traçadas. Então, sozinho, tudo é mais difícil, até o um marketing pessoal. Então, mesmo sendo pessoal, ter parceiros, ter é, amigos, familiares, é, parceiros profissionais... É, enfim, outras pessoas que vão ajudar nesse processo é fundamental. E, em quinto lugar, né, a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação. Então, isso você pode utilizar para potencializar todas as forças, todos os eixos anteriores. Tá? Então, são cinco maneiras aí de potencializar o marketing pessoal na era digital. E para que, que serve o marketing pessoal? Então, ele traz uma série de benefícios ou de ou de resultados para quem utiliza, para quem aplica. Então, primeiro é a diferenciação. Então, no mercado de trabalho, onde tem vários profissionais, eu quero me destacar, eu quero me diferenciar. Então, uma pessoal pode servir para isso. Criar a minha própria marca, né? então, ter um selo de qualidade, um selo de diferenciação profissional né? é, relacionado ao meu nome, à minha imagem, então, isso também vai ser um benefício, a né? criação dessa marca própria. Reforçar a marca, então incrementar a credibilidade, aumentar a credibilidade que eu já tenho no ambiente profissional pode ser um benefício. E associar imagens a ideias. Né? Então, o que é uma marca? Quando eu penso numa, numa marca, eu penso em algumas coisas. É a mesma ideia. Então, eu vou pensar no Fulano como profissional, eu penso em alguém trabalhador, eu penso em alguém que é responsável, alguém que é confiável. Então, eu estou associando o meu nome, a minha marca, a ideias, atributos, a características. O que mais nós temos de benefício? Nós temos também a confiabilidade da fonte. Então, eu quero utilizar as ferramentas do marketing pessoal para ter mais credibilidade. Então, eu quero me tornar uma autoridade no assunto, né? Como alguns falam. Então, isso é uma, um benefício do marketing pessoal. Agregar valor, né? Então, eu quero agregar valor à minha, à minha imagem, né? manutenção, então eu quero manter o patamar alcançado, né, com antecedência pelo profissional, então eu já cheguei num nível, e eu quero manter esse nível, né, que pode ser já um nível elevado, eventualmente. Então, a manutenção da minha imagem também pode ser um benefício do marketing pessoal, e a captação também de novos clientes, então eu quero conquistar novos clientes, novas pessoas, novos negócios, novas empresas, também podem ser. O marketing pessoal também vai beneficiar na fidelização né, de clientes antigos, de, ou de, de amigos, de parceiros, enfim, na fidelização desse público que eu já atinjo, na renovação da minha imagem, né, eventualmente, eu posso ter tido algum problema, ou mesmo sem ter tido nenhum problema, eu quero ter uma renovação, uma nova imagem, então eu posso utilizar as ferramentas do marketing pessoal para isso, e, finalmente, remover as barreiras culturais de comunicação. Então, ao trabalhar as ferramentas de marketing pessoal, eu posso ter maior facilidade de que a minha comunicação ela chegue ao público final, chegue ao público que eu quero atingir, ok? E nós temos aqui algumas dicas, então, para desenvolver esse bom marketing pessoal. Então, primeiro, o autodiagnóstico daquelas cinco forças que a gente acabou de ver, então, eu vou examinar claramente cada uma daquelas coisas, ver onde está bom, onde está mal e tentar trabalhar isso. O autodiagnóstico das barreiras culturais da comunicação, então, quais são as dificuldades que eu tenho para atingir o meu público-alvo? Eu preciso saber disso, preciso levantar essas informações. Pesquisa do público-alvo: então, qual é a verdadeira forma de pensar e as verdadeiras necessidades do meu público? Eu preciso saber isso. Montar um plano estratégico de mudança: então, montar o meu próprio plano de desenvolvimento vai ser fundamental tem aqui o vendedor, né? então tenha a coragem de vender a sua própria imagem, né? de se vender, não no sentido pejorativo, mas de vender a sua imagem, vender a, aquilo que você quer promover. Temos também a network própria, então levantar essa rede de colegas, de amigos, de familiares, de parceiros, é fundamental para que você tenha um incremento aí no seu marketing pessoal. Desenhar um plano de marketing online e offline, então você tem um plano desenhado de onde você quer chegar, é mais fácil ir monitorando se você está caminhando no caminho certo, se você fez as coisas certas para isso. Use e abuse das novas tecnologias de comunicação, né? então isso tem que ser encorajado, tem que ser utilizado realmente. Oportunidades informais, então não perca nenhuma oportunidade de é, conquistar um novo cliente, de fazer uma nova relação, de fazer uma nova, uma, uma, um, um novo, uma nova parceria. E, finalmente, a atualização e gestão do conhecimento, que é o quê? Investir em cursos, treinamentos, sempre buscar crescer, buscar novos conhecimentos, que é aquilo que vocês estão fazendo né, ao estudar essa disciplina, ao fazer este curso, né, buscar sempre um, um crescimento pessoal. A nossa unidade 2 tem como título, então, Influenciadores Digitais, né, e o texto base é Marketing Digital, né, o capítulo As Mídias Sociais e os Influenciadores Digitais. Então, assim, não tem como não falar em influenciadores digitais quando a gente fala de marketing pessoal hoje em dia. Então, assim como as ferramentas digitais elas são muito utilizadas, quando a gente pensa hoje em marketing pessoal, a gente pensa em quê? Influenciadores digitais. Então, quem são eles? São pessoas que produzem qualquer tipo de conteúdo para a internet. Geralmente, utilizando redes sociais. Então, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, enfim, qualquer outra rede social. Né? O surgimento desse novo usuário, com grande poder de influência, transformou muito o mercado. Por quê? Porque é uma audiência segmentada, que os ouve, que se interessa pelo que eles dizem. Então, você tem um influenciador que tem um público que é cativo, que tem interesse, que se engaja, que comenta, que compartilha, então é um público que é muito, às vezes, muito fiel àquele, àquele influenciador. Então, você tem alguém com esse nível de influência no mercado, acaba mudando muitas relações, né? fazendo com que é, muitas empresas, marcas, prefiram utilizar essas pessoas para fazer as suas campanhas publicitárias. Por quê? Porque eu vou chegar naquele público segmentado que eu quero atingir. Uh, nós temos o chamado tripé da influência. Então, assim, o que faz um seguidor, ou melhor, um influenciador é, ser forte? Então, temos três características. Primeiro, o alcance, que tem a ver então com a capacidade de é, a, que espalhar a mensagem então nível de, de seguidores, quantidade de seguidores enfim, o potencial que a pessoa tem para espalhar uma mensagem, isso é o alcance ressonância em segundo lugar, que está relacionado com é, a quantidade de pessoas que estão efetivamente interagindo com aquele influenciador né, comentando, se engajando, compartilhando enfim, interagindo e a relevância, que é a importância que o influenciador ele assume dentro de um segmento ou nicho ou seja, o um nível de respeitabilidade ou de credibilidade que o conteúdo do, do influenciador possui. Né? Então, nós temos aí o alcance, a ressonância e a relevância. Essas três características formam um o tripé aí de um grande influenciador. E os influenciadores, eles podem ser divididos ou categorizados em dois grandes grupos. Então, nós temos os macro-influenciadores, né, que são os influenciadores digitais, que tem milhões de seguidores, né, um, grande, um grande volume de seguidores. E os micro-influenciadores, geralmente aí, com pelo menos 10 mil seguidores, né, não é tão pouco, pelo menos 10 mil, mas que não, é, não são milhões, né, e geralmente focados em um nicho muito específico. Né? Então, são dois, dois grupos de, de influenciadores. Inicialmente, quando os influenciadores começaram a ser mais utilizados pelas marcas, eram preferidos macro-influenciadores, né? porque eu tenho milhões de seguidores, eram grandes, grandes, grandes influenciadores. Conforme o tempo foi passando, as marcas têm focado mais nos micro influenciadores. Né? Primeiro porque é mais barato contratar, né, por quantidade de seguidores menor, mas apesar de ter menos seguidores, muitas vezes é um público muito engajado, que comenta muito, que, que compartilha, que se interessa, que segue as recomendações. Né? Então também os micro influenciadores, a gente percebe que tem um, um grande nível de influência para aquele público, né? Que é um público o quê? segmentado, um público bem específico. Então, também pode ser uma estratégia bastante interessante trabalhar com micro-influenciadores ou né, se tornar um micro-influenciador, se esse for o seu objetivo, para a sua marca pessoal. Além dessa subdivisão em duas categorias, nós temos sete grandes tipos de influenciadores. Então, em primeiro lugar, top celebridade. Então, as celebridades que já, tinham, já eram célebres, já eram famosas, mas também atuam agora no digital. Número dois é o fit-celebridade. O que é esse fit? É no sentido de match ou de associação. Então, existe uma, uma relação, uma associação, um fit, um match entre a marca, a minha marca e aquela celebridade específica. Então, isso é chamado de fit-celebridade. Terceiro lugar, autoridade. Então, apresenta baixo alcance, mas gera muito engajamento e tem uma alta relevância. Então, isso é chamado de um influencer de autoridade ecossistema, que é um conjunto de pequenos influenciadores digitais que atuam dentro de um nicho específico, então, é um grupo específico de, de seguidores, de influenciadores, falando de um assunto determinado, então, por exemplo, é, pessoas que vão falar sobre ah, é, conserto de carro, ou melhor ainda, é, pessoas que vão falar sobre restauração de motor de carros antigos. Então, é um público específico, não são muitos, mas tem aí um, um conhecimento específico, um ecossistema. Quinto lugar, trendsetter, então possuem como característica a expertise e o reconhecimento em determinados temas, então são autoridades naquele assunto, né, conhecem profundamente aquele assunto. Os jornalistas, então jornalistas são influenciadores que já apresentam um alcance bastante grande, porque atuam em veículos de comunicação de massa, né, então e cobrem uma vasta gama de pautas e assuntos, então são jornalistas que também atuam como influenciadores. E, por último, o público interno. Então, os funcionários da própria empresa ou da própria marca também são influenciadores. Também vão influenciar os seus familiares, seus amigos, e, eventualmente, influenciar também na internet para aquela marca que eles trabalham. Então, são esses sete tipos de influenciadores que nós temos, além daquela grande divisão de macro e micro. Para que é importante conhecer esses tipos de influenciadores ou como que isso, pode, isso pode ser utilizado? Conhecer esses tipos de influenciadores vai auxiliar o gestor mercadológico a desenhar a melhor estratégia para a sua ação. Então, ao conhecer os tipos de influenciadores, eu posso entender qual é o melhor a ser contratado para aquilo que eu quero, né? pensando como gestor da marca. Se eu estou falando da minha marca pessoal, eu posso entender quem eu quero ser. Então, eu quero ser um macro influenciador Uh, específico de um determinado assunto. Tá bom, então eu sei que eu tenho que atingir muitos seguidores, eu tenho que me tornar autoridade naquilo, eu tenho que buscar o um engajamento com aquela, com aquela informação, eu tenho que fazer um network com outros profissionais daquela área também. Então eu posso desenhar a minha estratégia, seja para contratar ou me tornar um influenciador. E a ideia é desenvolver um relacionamento por meio de pessoas e conteúdos que se aproximam da realidade, portanto, podem gerar autoridade, engajamento e em conversão real em vendas. Então, o que, que eu quero? Eu quero alguém que realmente consiga atingir aquele público, que tenha uma relação com aquele público específico. Porque, ao ter essa relação, a mensagem vai transpassar aquela barreira cultural que nós conversamos, e vai fazer com que essa comunicação seja mais efetiva, traga mais resultados de venda, por exemplo, para a minha marca. Okay? Então, por isso que é importante entender essa, essa, essas tipologias, porque eu vou saber qual é a mais adequada para o meu caso, para aquilo que eu quero atingir. Então, dessa forma, nós chegamos ao final da nossa videoaula do módulo 3 da disciplina de gestão de marcas. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham gostado dessa videoaula e desejo a todos um bom estudo.